Saudações, você está na DEC TV. Esse é o programa Conexão Teológica. Hoje nós vamos, nesse programa, falar sobre um tema que está muito próximo, que é a Páscoa, e a gente vai procurar trazer elementos aí desde a origem até a forma como nós comemoramos esse evento ainda hoje. E eu, mas o Edivaldo, né, que está sempre conosco aqui no Conexão, vamos discutir sobre isso. Eu queria começar lendo o texto base, está né? lá em Êxodo, capítulo 12, é, e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Aos dez desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para... Para um cordeiro, então, tome um só com seu vizinho, perto de sua casa. Conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. E a, eu li até o verso 4, e esse, essa passagem, né, capítulo 12 de Êxodo, todinho vai tratar sobre a instituição da primeira Páscoa. Né? O Senhor é, deu ordens de como seria feito a celebração é, e aqui é, cada elemento desse tem um sentido, né? É, e a gente vai começar falando de Páscoa pelo princípio, né? Pela origem. E aí, Edvaldo. É um prazer voltar, Professor Joás. Estar com você, estar com todos os nossos telespectadores. E é muito interessante porque, como você já bem disse, né? Estamos próximo à celebração da Páscoa e nós precisamos ver a Páscoa na ótica da sua origem na ótica cristã e também na ótica contemporânea Com elementos que foram inseridos né, também nessa celebração Eu achei interessante a sua leitura, eu quero só corroborar com você Lendo do versículo 21 ao 27, no mesmo capítulo 12 de Êxodo Diz assim Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na veiga da porta, em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, vira o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis... Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Em outras versões, no lugar de culto vai estar a cerimônia, que é a mesma coisa, né? um cerimonial. Então o que a gente observa na Páscoa Judaica, que é um evento que marca a saída, a passagem do povo que estava sobre um regime de escravidão, um povo que foi liberto e também é conhecido como festa da libertação. E a gente percebe que o agir de Deus, através dessa simbologia, foi criada uma cerimônia, uma festa que é comemorada para os judeus até hoje, professor. Então a origem está aí, né? O povo que sofreu por um período bastante extenso, né? É, e depois de 430 anos, aproximadamente, foi, é, saiu desse, dessa terra de escravidão né, do Egito. É, e essa passage, essas passagens aí que nós lemos, né, em Êxodo 12, é o Senhor falando com Moisés, Moisés falando com a congregação de Israel, é, instituindo essa primeira Páscoa. Então, depois desse período todo... Né, é, depois de, de uma série de eventos né, que culminaram aí nessa última praga, né, que é a morte dos primogênitos, o Senhor institui essa celebração, mar, coloca um marco né, na história do povo de, do povo de Israel. É, aquele seria o primeiro mês, eles começariam a contar os seus dias a partir dali, né, e no 14 quarto dia eles celebrariam esse, essa festa todos os anos. Né, e de forma perpétua. Né. Então, a primeira Páscoa é sobre essa história de libertação. Né, a primeira Páscoa tem a ver com libertação, com redenção. Né, esse é o tema da festa. Né, e o povo é, é chamado a se lembrar sempre, nunca se esquecer, né, de como Deus livrou eles da escravidão. E contar isso aos seus filhos e aos filhos dos filhos, né, para que a memória esteja sempre viva, né, a memória do que Deus fez, né? Isso que é interessante na Páscoa, né? É, é uma festa que remete a relembrar, a, a vivenciar o que foi acontecido, né? O acontecimento em si. E infelizmente, como tudo que é comemorável, se tem também um cunho é, comercial. Mas no caso dos judeus, a gente percebe que eles viviam, né? Tanto as suas leis cerimoniais como as suas leis é, civis faziam parte é, de, um, de um mesmo decálogo né, que é, a própria Torá, eles dirigiam a sua vida de forma cerimonial e de forma civil tudo estava escrito na palavra do Senhor dada a Deus por Moisés né, dado para Moisés através de Deus e a gente percebe que esses elementos como a gente falou, você falou dessa simbologia dos elementos da Páscoa, a gente percebe que tem o cordeiro, tem o sangue, tem as ervas amargas e tem os pães asmos. Qual a simbologia desse para o povo judeu? A gente olha muito para o povo cristão, mas para o povo judeu, qual é essa simbologia, professor? A, pr a primeira Páscoa tem esses elementos aí. Né? O cordeiro apontava para né? é, o Messias, ele, ele ofereceria o sacrifício perfeito, né? nós podemos falar disso é, mais adiante é, e assim ele, esse cordeiro ele seria morto né, durante essa festa e o sangue dele seria é, passado ali nos umbrais das portas para marcar né, é, aqui está um povo que fez uma aliança com Deus né? e quando o ceifador passasse né, para para ceifar os primogênitos que é a última praga lá do Egito ele saltaria aquela casa que estava com a marca do sangue com, a, com o sinal da aliança né? é, desse acordo que foi feito né? então é, Deus poupou os primogênitos do seu povo por causa daquele sangue do cordeiro né? isso aponta para um evento futuro que a gente pode discutir mais tarde né? É, então a primeira Páscoa e, e esse é o sentido da palavra né? pessa, É saltar né? Visto que esse, esse ceifador né, Que veio é, Matar os primogênitos Ele salta a casa que está com a marca né? Então ele, ele Faz o pêssar, né? é, Ele salta, faz essa passagem né, Dessa casa Que está marcada Então é, é, isso isso também não é muito lembrado entre nós né, hoje é, esse significado, o que, que é Páscoa? É, é saltar né? é, e saltar o que? Né? É, eu fui poupado de uma morte que eu merecia porque é, alguém foi sacrificado no meu lugar né? é, e é o próprio Deus que provê isso né, para o povo de Israel ali e isso é verdade para nós também né? o povo cristão celebra a Páscoa também pelos mesmos motivos, né? Ele saltou, né? ele não não exigiu de nós a morte que nós merecíamos, ele proveu alguém para fazer isso, né? E nós, é, o ceifador salta por nós, hoje nós temos vida eterna por causa disso, né? É, nós passamos da morte para a vida, né? Por causa do que o Cordeiro fez por nós. E a simbologia do sangue é interessante porque é algo de expiação, né? O sangue ali, ele dá a conotação de que aquelas pessoas que estavam dentro daquela casa não eram perfeitas, mas por terem feito uma aliança, elas recebem a remissão. É, né? é, Através do sangue, daquela marca a, do sangue. Sem a, o derramamento de sangue, não há remissão. Está escrito lá em Levítico. É. Né? Então, é, tem esse, esse elemento, diz respeito a isso, né? a remissão daquele povo. É, e, e depois até... É um, uma coisa interessante que acontece, esses primogênitos que foram poupados, o Senhor vai é, exigir do seu povo né, a consagração deles. Né? Isso, é muito, cerimônia, né? isso é muito interessante. Né? É, é a Páscoa que... acaba remetendo a outros, eventos, outros né? eventos. E esse evento em si, ele também a gente pode colocar aqui, porque faz parte do, do, do judaísmo, né? que é a circuncisão, não é isso? Né, a, a circuncisão também faz parte do judaísmo e eventos vão vão relembrando na verdade a gente a gente através desse culto o povo começa a relembrar ele estava num período de escravidão né mas depois eles começam a relembrar a, a aliança que tinha firmado com o senhor e essa aliança que foi afirmada com o senhor ela começa a tomar conotação e as ervas amargas professor as ervas amargas são uma lembrança né do tá. que do do, do sofrimento que eles passaram no Egito né? é, eles, eles é, ensinam seus filhos assim através de uma didática bastante experimental né? a Lívia fala que, que por um período muito grande eles prosperaram no Egito né? eles cresceram, né? alguns vão falar de, de milhões de judeus convivendo com os egípcios né? é, e que levantou um faraó que não lembrava Daquele que fez isso acontecer de José, né? não José do Egito, mas José no Egito, ele não lembrava mais daquela aliança firmada com José e começou a se preocupar com aquele povo que crescia numericamente. Né? É, é, daqui a pouco esse povo está maior do que nós, daqui a pouco nós vamos ser os, os servos deles. Né? Então vamos dar um jeito de conter isso aqui, né? de estancar esse, sofrimento, esse, esse crescimento, né? de estancar esse crescimento e começou a, a, a oprimir o povo né de forma é, bem pesada né e subjugar eles com, com muito trabalho para que eles não tivessem tempo de crescer tanto mesmo né, sim assim, é, e ainda continuaram né crescendo as parteiras lá do Egito dizem olha, elas são assim quando a gente já chega o neném já nasceu né não tem como esse povo ele se multiplica né e também é uma promessa do Senhor que diria que a descendência de Abraão seria como a areia da praia, como as estrelas do céu, né? É, a, gente a gente vê que, é que esse visitar. povo é um povo que realmente cresce, né? Até nos dias de hoje. né? A gente Se a gente perceber o estado de Israel, não sei quantos milhões que existe lá em Israel, mas a gente sabe que existe mais israelita fora de Israel do que dentro de Israel. É, é interessante a gente há, pensar há nesse algum, sentido. Há algum tempo muitos estão voltando né? para lá, mas questões geopolíticas, questões aí mais complexas do que o que a gente pode comentar aqui com pouco tempo, né? é, essa, esse retorno tem sido um pouco demorado. Né? Não dá para voltar todo mundo para Israel agora. Né? Todo também, judeu, geograficamente, né? também, não acho que não é, comportaria não né? é, muita é. gente. E é interessante, professor. É, outra coisa que a gente fala também é o, os pães asmos. Né? Pães asmos, eles chamam de matzah, né? é o pão sem fermento. Porque na Páscoa, inclusive, é, a tradição judaica manteve isso e, e até é, acrescentou outros elementos a isso. Né? Hoje, hoje a tradição judaica não, não aceita nenhum hametz, né? nenhum fermento dentro de casa, durante a celebração da Páscoa. Né? É, nesse ano, nós estamos gravando em 2022, né? nesse ano a Páscoa começa no dia 15, na noite da sexta-feira, do dia 15, né, de abril, e vai até dia 23, que é a outra sexta-feira. Né? É, então, é, é, esse, esse elemento né, do fermento, você não pode ter nada disso dentro da sua casa, nesse, nessa semana da celebração da Páscoa. É, então, você tem lá, é, vou exagerar aqui, né, conjecturar, você tem lá uma bicicleta e você percebe um, uma ferrugemzinha em algum lugar dela. Você tem que se desfazer dela. Ou você doa, ou você queima, você vende, mas ela não pode ficar na casa, porque, porque é peça. Né? É, não, não pode ter fermento. É, e fermento aí é tudo que não é... é só o fermento biológico. Tudo que é ferrugem, tudo que é... Né? Não é só o fermento orgânico ou o fermento biológico, mas é o fermento em si. Você nota na parede um, um, um mofo uma manchinha de mofo, não pode na Páscoa não né? tem que dar um jeito de limpar aquilo ali de se livrar daquilo de, né? a, a casa não pode ter fermento é, e fermento é tudo, tudo isso, mofo, ferrugem né? essas coisas todas é, e assim eles, eles, eles são bem assim, rigorosos com isso né? é, e o pão sem fermento aí, na primeira Páscoa né? é, é justamente esse elemento da, da pureza, né? O povo de Deus deve ser um povo é, que preza pela pureza. Não deve se misturar com o que é impuro. Deve fazer sempre separação entre o que é puro e o que é impuro, entre o que é justo e o que é ímpio, né? Entre o que é precioso e entre o que é vil. O povo de Deus tem que ser assim. Tem que ser diferenciado, né? Não pode, não pode ter o fermento, né? É, um, um, um rabino importante disse que era para ter cuidado até com o fermento dos fariseus então ele foi mais além do que ferrugem, mofo, né? Ele falou até até se o ensino, se a filosofia, né? Se, se a se a cosmovisão for diferente disso que a gente tem é, ensinado, aprendido esses esses séculos todos também é para ter cuidado, né? Então o fermento vai até é, no âmbito do ensino, né? ensino aprendizado. Nós precisamos fazer uma pausa, mas não sai daí que a gente já volta. É, você está assistindo Conexão Teológica e a gente volta já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga.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 de volta com conexão teológica hoje nós estamos falando sobre a Páscoa e nessa, nessa nossa discussão aqui, a gente está olhando é, sobre aquele primeiro evento, aquela origem né? quando surgiu a festa e nós estamos falando da festa judaica por enquanto né? nós estamos comentando de vez em quando sobre é, fazendo a conexão com o que a Porque gente pratica a hoje conexão que é impossível, não, automática, né? é impossível é não fazer isso é automática né? mas a gente está tá tentando se até aquele primeiro evento, né, para a gente entender a origem. Que a gente entender a origem, a gente é, faz com mais consciência, né. A gente festeja a Páscoa também. É, e se a gente entender a origem, essa, esse nosso festejar da Páscoa hoje fica mais claro, mais nítido, né. É, tem mais sentido, né, para nós e para quem está festejando, né. Então, nós compreendemos que a Páscoa baseia-se na Páscoa de origem judaica, a que nós estamos falando agora. Além disso, a comemoração no mundo ocidental sofreu influência de elementos de cultura pagã de povos germânicos. A gente percebe, então, que tem a Páscoa judaica, a Páscoa original, né? tem a Páscoa cristã e tem a Páscoa que sofre culturalmente com elementos pagãos. Voltando aqui para a Páscoa judaica, aquela saída né, que também dá essa conotação de saída, porque a promessa do Senhor é que através daquela última praga, né da décima praga, o coração de, de faraó se abriria e eles sairiam. Então eles estão comemorando a saída também. né Tem essa conotação, muitas pessoas falam que é a saída do Egito, a Páscoa? A Páscoa é um evento que antecede a saída. né é, Então... É, tá muito interligado os eventos né E quando Deus manda festejar a Páscoa é, a ordem para festejar é justamente para lembrar dessa saída né para lembrar da saída do Egito né então a, a Páscoa é muito, tem muito a ver com a saída assim né é, o povo é, é Deus chama o povo a festejar essa fazer essa festa do jeito que ele falou para fazer aí, é, e para ele ensinar para as gerações futuras né, o porquê que essa festa está sendo é, comemorada, por que que eles estão festejando. estão E o que que eles estão festejando? Né? Eles estão festejando a saída do Egito, porque Deus tirou eles do Egito. Né? Então, é, tudo isso é elemento da, da, da, da festa. né E depois de ver tantos sinais, por exemplo, os nove... É as nove pragas que já tinham acontecido, depois de ver todo, todos esses sinais poderosos de Deus é, no Egito, eles, claro que eles já tinham fé suficiente para crer que se Deus falou que ia fazer a, pra, a, pra, a última praga, que era a morte né, dos, dos filhos né, primogênitos, tanto animais como de pessoas, seres humanos, iriam morrer como morreu né, naquele dia, é interessante a gente perceber que eles tiveram fé de celebrar algo que Iria acontecer, né? eles fizeram isso num dia E naquela noite né, aconteceu o que realmente a Deus falou que iria acontecer Então a gente percebe que o povo é, hebreu, o povo judeu É um povo de fé, é um povo que creu né? Naquele momento ali, toda a congregação Todo aquele arraial ali dos judeus Eles creram e acreditaram que aquilo aconteceria É um povo que, que confia na voz de Deus, né? É, Deus falou com Moisés, né? O que, o, o que era para fazer né? e o que aconteceria depois Moisés transmite para o povo exatamente do jeito que Deus falou e o povo confia né? então o povo confia em Moisés porque ele é profeta de Deus o povo confia em Deus, então confia no seu profeta e, e age assim com obediência eles fazem exatamente o que foram instruídos a fazer é, e isso demonstra a confiança do povo de Deus né no seu Deus, né? A confiança em Deus, é, às vezes é o é um fator determinante, né? para as coisas que Deus falou que aconteceriam acontecerem, né? É, quem sabe, quem sabe dizer o que aconteceria se Deus falasse essas coisas, desse esses, essas ordenanças, é, ensinasse como, como fazer essa festa e por que fazer e imagina o que aconteceria se esse povo não, não atentasse né? a ah, fazer festa nós estamos aqui escravos festejar o que né? imagina se eles relutam em, em confiar, em obedecer né? o, como seria a história daí para frente né? aconteceu o que aconteceu porque o povo confiou no seu Deus né? e aí Deus trouxe livramento e até hoje os judeus celebram tem um elemento da celebração hoje que é o Zeroa, né, é, que simboliza o jeito que eles foram tirados, né, com braço forte, né, Deus tirou eles do Egito com braço forte, com mão estendida, né, então foi com poder, né, com força, Deus tirou eles com manifestação do seu poder, né, em favor do seu povo, então é, é, isso mostra por que, que eles confiavam em Deus também, né? porque é um Deus poderoso, é, e, não tem como não confiar nele. E é interessante que os acontecimentos que antecedem a, a saída do povo, algum, alguns dizem que Deus estava é, destronando os deuses egípcios, mas eu acho que é muito mais do que isso, eu acho que Deus estava mostrando que ele era o verdadeiro Deus para o seu povo que tinha aliança com ele, que tinha convivido muito tempo com os deuses egípcios e alguns até adoravam os deuses egípcios Deus estava mostrando olha, eu sou o verdadeiro Deus porque a Bíblia chega a dizer que o próprio Deus endureceu o coração de faraó é interessante a gente perceber isso se era para sair, por que não saiu na primeira praga? por que não saiu na segunda, na terceira? por que teve que ter dez pragas para que o povo saísse? isso é interessante a gente perceber porque isso faz parte da Páscoa é, a celebração da Páscoa é um, é um culto ao Deus verdadeiro, é um culto ao Deus que pode todas as coisas, que é aquele que nos transforma, nos redimina, nos, nos dá é, o direito, né, através do seu sangue, do sacrifício do seu filho, para a gente também ter essa passagem né, da morte para a vida. Né? É, isso, é, isso é muito interessante de pensar, né? é, Deus, Deus está envergonhando cada um dos deuses do Egito, está humilhando eles publicamente. É, o Egito todo está vendo como seus deuses estão sendo é, destronados, mesmo. destronados, humilhados, humilhados né? Né? rechaçados é. de, em todos os níveis. É, mas isso diz respeito só ao povo egípcio. Né? Não é Deus se revelando também ao seu povo. Né? Não é Deus mostrando também para o seu povo que ele sim é poderoso, que ele sim é, grande, é, né? é digno de confiança. Né? Então isso isso, com certeza, é algo muito interessante de pensar, 1 né? Pedro 18 a 21 diz assim, Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês, por meio deles vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus." Eu acho interessante quando Pedro ele faz é, esse link né, da, da, da Páscoa para a Páscoa cristã, mas ele também remete muito a, ao que a Páscoa judaica, que ele como um bom judeu entendia isso, Ele até na, no tempo de Jesus, celebrava a Páscoa, né? E essa Páscoa judaica no tempo de Jesus, professor, como é que era? A gente a gente tem nos Evangelhos, né? É, diversas vezes, não foi uma vez só. Tem a, a, a passagem mais conhecida que é a última ceia, né? É, aquele ali é, é um evento da Páscoa, né? A, a noite dos pães ázimos, né? É, a festa dos pães ázimos que é chamado aí nos Evangelhos é é a primeira a primeira reunião né na Páscoa né aquela no começo da semana da Páscoa né se reúnem e tem essa ceia e na ceia tem diversos elementos ali né que remetem à história a história da a Páscoa, história né? da libertação lá do Egito né e cada um desses elementos é, é é assim, é provado com bastante cuidado, com bastante reverência, né? é, lembrando de cada momento, de cada situação, para manter viva essa memória da libertação, né? da redenção do povo. É, e Jesus participou da Páscoa, né? É, então ele, ele, ele não aboliu essa festa, né? de, se, se é que alguém tem essa ideia. Né, Jesus não aboliu isso, ele, tanto é que ele participou. Né, então, durante a sua trajetória, todos os anos ele celebrava, né, junto com, com seus com seus familiares, com seus amigos. Pelo menos por três anos né, Jesus fez é, isso. Né, por, por a gente vê na, na narrativa. O registrado foi de três anos, é. alguém disse, três anos e meio, mas três anos Jesus celebrou a Páscoa. E a última vez que ele celebra a Páscoa, ele revela algo muito profundo, porque... Ele iria como o um cordeiro pascual, né? Isso é muito interessante. Ele é o né? cordeiro, né? Lá no começo do seu ministério, João Batista já apontou para ele e, e já ele denunciou de logo, de né? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós acabamos de ler, né? Que desde a fundação do mundo esse cordeiro já estava reservado, né? É. Isso é muito interessante. Então nós já estamos fazendo uma conexão aí, né? De como era a páscoa judaica para como Passou a ser né, na, no Isso. cristianismo. Isso. É, há uma, há uma, uma ressignificação do evento. Né? É, e muito por conta disso, né, é, o cristianismo passou até é, a adotar um, um calendário diferente né, para a festa da Páscoa. É, porque até o ano 325, era comemorado junto com a Páscoa judaica. Né? É, no, na mesma semana é, da celebração judaica, os cristãos celebravam também. É, e, assim, por entender que se tratava de uma festa que remetia a eventos diferentes, diferentes no tempo, né? é, no concílio que teve no nesse ano... Foi instituído, não, nós vamos fazer no primeiro domingo, depois da lua cheia da primavera. Né? Então é assim até hoje. Né? No, no cristianismo se comemora a Páscoa é, nesse dia, até hoje. Então é um dia de celebração. Né? É, os judeus passam uma semana celebrando. É, é, e eles lembram de, uma, de um evento, a gente lembra de outro evento. Né? E como o nosso tempo já está acabando, a gente precisa deixar aí é, um convite para você nos acompanhar no próximo programa. Nós vamos entrar mais a fundo nesse evento de como é a Páscoa cristã, porque nós celebramos a Páscoa cristã e nós vamos fazer isso num próximo programa. Eu quero agradecer a sua presença. Você quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Só quero te convidar para continuar. Né? Nós estamos numa série... Né? de eventos sobre a Páscoa, e né? eu te convido a continuar conosco no próximo programa. Então é isso aí, muito obrigado pela sua audiência, nos vemos no próximo programa e até lá. Deus te abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria venho estar aqui para te trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração.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 e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscareis com todo o vosso coração. Eu fico observando que há muita gente, há muitas pessoas que têm vindo à igreja, têm estado nos nossos cultos, nas nossas reuniões de adoração, têm louvado ao Senhor, têm ouvido mensagens, mas ainda assim são pessoas que não têm conseguido encontrar Deus.